Fala, fala galerinha! pessoal! É só... Eu sou o Norberto! Caramba. E esse é mais um Elefante Literário com Book Hall de dezembro. Dezembro, como é mês de Natal, é mês de presente, de coisas boas, de alegria, de felicidade. E por causa disso, nós temos muitas aquisições legais para mostrar: <risos> presentes, muitos. Negócios e muitas alegrias. Vamos ao que interessa. Como eu já disse, no meio do ano eu estava viajando, eu passei dois meses fora. E eu estava andando para uma loja em Portugal enquanto eu vi este livro aqui, mais conhecido em português do Brasil como Eu Te Darei o Sol. Essa capa imita a original e é cinco vezes mais bonita que a brasileira. Não apenas uma, com cinco vezes. E aí, não comprei na época e arrependi. Só que minha tia estava em Portugal e eu pedi para ela trazer para mim super ansiosa pra lê-lo, e vamos ver. Dentro desta maravilha aqui, veio este marcador personalizado pelo meu primo Arthur, que mora no Porto sério, muito amor por esse marcador. Ele é um, um detalhe de um elefante, né? Em é homenagem ao canal meu primo, ele é Show sensacional. Ele desenha muito é um negócio assim, fora do sério o detalhe do desenho é incrível e veio dentro do livro, ele mandou pra mim, que eu adorei. Os meus marcadores preferidos, desde já. Minha ah. primeira coisa a aquisição de dezembro não foi uma aquisição, mas foi um livro doado por Carol Eu vou entrar mais em detalhes, acho que ainda esse mês eu falo um pouco mais sobre esse livro Esse é o Imagens e Itinerários de Paris, de por Américo de Oliveira Costa, com imagens de Carol Queiroz é. Todas as fotografias aqui são dela gente, vocês não sabem o que estão perdendo das maravilhas. Em breve, mais informações sobre esse livro. Outro livro que minha tia trouxe foi As Intermitências da Morte. Ela comprou, só que ela percebeu que ela já tinha, porque foi uma reedição, na verdade, e ela acabou me dando. E eu já tinha, então eu dei R$6,9. É, e agora eu também tenho um na versão... É só em português. Esse aqui foi presente de umas amigas meninas, Rafa e Bolinha, que já comentei aqui. E esse foi presente da minha tia, então tá tudo em família aqui, parece. <risos> eu buguei aqui porque eles já falam só em português, só que duas são em português. É, só que esse é português do Brasil e esse é português original de Portugal. Como já comentei no VIPs, Arthur também me enviou contos de cães e maus lobos de Walter Ogumain. Eu ainda não conheço esse autor, mas essa edição como eu já comentei, é tipo, sensacional eu estou ansiosa para conhecê-lo. Em uma das minhas passagens pelo shopping, em frente a essa live, eu entrei e não saí de lá de mãos vazias, na verdade, eu comprei Contos de Suspense e Terror de Edgar Allan Poe, que eu tava querendo muito algum livro do autor, na verdade. Eu queria li esse livro pra Semana do Horror, só que não, parece que não deu certo, só eu só comprei em dezembro. Mas aqui estamos, com esta versão boa e capa dura, com essa jacket, que ele é super simplesinho aqui, muito bonito que é show de bola. E na mesma compra, como se não bastasse um livro, eu comprei dois livros. Comprei também Og e Eu, de RJ Palacio, ou RJ Palacio, como nós conhecemos. É esta maravilhosa pessoa que escreveu Extraordinário. E agora escreveu esses contos aqui sobre o mundo de Og. Esta pessoa ótima. Então Og e Eu também foi uma das aquisições de dezembro. Como eu já falei no Vips, eu também pedi a para trazer O Príncipezinho nessa edição maravilhosa. Nós dois temos... É. <risos> Mais um pro coleção. Eu já tenho uns um, um cinco de Pequeno Príncipe. Mas tamo aí. Esse é diferente porque ele é uma, uma edição comentada. Então também tá previsto aí para as próximas leituras. O próximo livro também está entre as minhas compras de livrarias físicas. E é o Dance, Dance, Dance de Haruki Murakami. Ou Dance, Dance, Dance. Ou... Enfim, Dance, Dance, Dance. <risos> Eu tava querendo algum livro diferente, algum livro que não fosse tão conhecido das pessoas e pedi uma indicação dos vendedores, o Yuri, que foi muito legal e me recomendou vários livros. E eu acabei escolhendo esse porque tem umas referências bem bacanas a músicas e a cultura pop, então parece ser bem legal. Vamos ver no que é que vai dar. O último presente do mês foi A Bela História de O Príncipezinho, que é outra edição do Pequeno Príncipe. Ele foi enviado pela minha prima, Renata. Que assim que soube que eu queria o Príncipezinho, me enviou esse também. Que é uma edição que também tem o um livro do Pequeno Príncipe. Mas antes ele fala um pouco sobre o histórico editorial do livro. Bem interessante. E depois ele traz algumas curiosidades e arquivos inéditos, digamos assim. Então, super interessante. Algumas interpretações sobre o livro. Muito massa. E também estou ansiosa para ler o Falei a Renata e... Impulso em valor a os presentes, adorei os presentes, sou o de todo mundo, ó. Com presentes, é isso valeu minha família. <risos> e como presente de Natal, eu ganhei de Carol, como vocês já devem ter visto no Vips, é esse de J.J. Abrams e Doug Dorst. É um livro que é muito bonito, quem quiser ver o que tem dentro, clica aqui no card do Vips. E eu não tenho nem palavras. É um livro maravilhoso, uhum. eu vou ter que tirar essa pra, né? É, é que eu tenho o, o bicho é bonito, viu? Meu o é de Tô mostrando é. as costas, né? Aquela, aqueles. Não sabe nem mostrar o livro. Né? Maravilha. Como então, vocês também já viram no unboxing surpresa que a gente fez semana passada. é yeah! Ganhei de Novo e Alex de presente. Essa maravilha que já começou a ser lido, inclusive por nós dois. Enfim, muita gente já conhece. São os instrumentos mortais. O unboxing com seis livros. E uma maravilha, né? Essa versão maravilhosa holográfica. E foi uma grande aquisição e presente de dezembro. Também já foi comentado aqui que eu tinha uns desejos aí, né? Então chegou, há poucos dias, uma pergunta por dia. Essa edição maravilhosa da Intrínseca, esse livro que eu achei muito massa, que eu já queria desde a edição original. E fiquei muito feliz, e tanto por terem introduzido como pela edição, que tá muito bonitinha. O livro é bem pequenininho. Minha mão já é pequena, né? Então, o livro é bem pequeno. Tem esse corte em dourado maravilhoso. E ele faz uma pergunta por dia durante cinco anos. Então é bem interessante a proposta. É do tipo de coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito de escrever em diários e essas coisas e achei massa. Agora é hora que eu vou dormir, porque... Tem uma coisinha pra mostrar. Uma pequena compra que fizemos aqui, resolvemos em um dia de sol. Fazer eu e meu irmão uma compra no submarino, porque os livros estavam com preços bons, assim, aquela coisa né, porque o frete pra café é 80 reais, tipo assim, mas <risos> os preços estavam muito bons, então eu comprei bastante livros que serão mostrados pra galera. Como eu já mostrei no unboxing, eu vou só dar uma passada por eles, uma passeada. E os livros são Os Senhores dos Dinossauros, de Victor Milan. Collin e o Gênio, de Helen Wecker. O de Carvão, volumes 1 e 2. Todos os livros ainda estão ó, embalados, porque eu gosto de desbalar só quando eu vou ler. tá errado isso. E a Trilogia dos Espinhos, Prince of Thorns. King of Thorns e Emperor of Thorns. Na verdade, só foi uma compra, tipo compra da Darkside, né? A gente comprou a Darkside e tá mostrando os livros aqui. Porque são todos dela. E acabou! Olha então é isso aí, pessoal. Esses foram os nossos livros, nossas aquisições de dezembro. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que achou. E se você recomenda que a gente leia algum desses primeiro ou não. <risos> Dá uma dica like aí pra gente saber como é que a gente vai... Organizar aqui essas leituras. Deixa aquele seu joinha, show de bola aqui embaixo. Porque sem minhas redes galera. Aqui, ó. Ah. Ah. E não esqueça de se inscrever no canal, principalmente se for a primeira vez que tá vendo os nossos vídeos. Valeu! Valeu! Gente, eu não consegui dar não dá é? não. Olha Abriu. Por que que abriu? Meu boss.